Olá! Para votar em uma pergunta no Sly.do, você deve possuir o código do evento. Feito isso, insira o código e clique em Go. Clique em Questions. Escolha a questão em que deseja votar e clique em Vote, que é o curtir ou o like, o símbolo de joinha. Feito isso, você votou. Bom, é isso e obrigado.